Olá desbravadores, meu nome é Luciano Souza e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco de Gas Town. A história de Gas Town lembra um pouco a história da Times Square em Nova York, porque a Times Square, assim como Gas Town, foram lugares muito conhecidos no passado por serem lugar de prostituição, de drogas. E aí foram revitalizados, pra se tornarem mais turísticos e vendáveis. Esse prédio realmente lembra o Flatiron, que é um edifício em Nova York, que tem essa mesma arquitetura, esse mesmo formato. Muita produção de Hollywood é gravada aqui. Ali atrás a gente tem a parte portuária já. Tem um filme da Nickelodeon, que se chama Rags, eu não sei como é o nome em português, se é que tem alguma tradução. Mas ele foi gravado aqui, colocam um ônibus de Nova York mais ou menos ali onde tem aquela travessa de pedestres, e fingem que ali é Nova York, então é a personagem principal que é a Kiki Palmer, que é interpretada pela Kiki Palmer, que conhece um garoto e, enfim, assistam o filme. Aqui tem um restaurante, uma hamburgueria realmente maravilhosa Se chama Veras Burger Shack Aqui não é o único Veras que tem Existe outra unidade na Davis Street Eu não sei se tem mais, mas eu conheço essas duas eles têm um hambúrguer artesanal muito bom. A maioria daqui dos prédios de town são edifícios tombados pela prefeitura, então eles não podem mexer muito. Eles têm regras para isso. Aqui tem o Old Spaghetti Factory, que é um restaurante muito bom de massas. Aqui é uma loja de presentes. Eles vendem muita coisa aqui em Gastown. Eles têm muito isso porque é um local muito turístico. Muitas então pessoas aproveitam e compram souvenirs. Mas é um pouco caro aqui. Você consegue comprar bastante coisa para levar para o Brasil e na Dalarama também. Eles vendem algumas placas. But um you Os maiores ícones de Gestaltung tá ali do outro lado da rua. É... é Esse relógio que funciona a vapor e ele realmente funciona. Aqui tem um campus da Vancouver Film School, que eles têm vários aqui na nas redondezas. Esse é específico para produção de cinema e TV. Essa aqui é a estação da Waterfront, em Vancouver. É quase que uma estação da Luz, seria em São Paulo. Ou uma Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Porque aqui agrega vários tipos de transporte público. Tem o Cibus que atravessa lá pro outro lado da cidade. Tem o Canada Line, que vai até Richmond. E tem o um SkyTrain que vai até Surrey. Que são cidades bem longe daqui. Esse aqui é o famoso Japadog. Eu nunca tinha visto esse carrinho aqui. Eu sempre tinha visto a, a real loja deles que tem em downtown. Mas. Esse é o carrinho que eles têm em frente ao Waterfront. Aqui tem o Canada Place. Tem bastantes eventos que acontecem aqui. Ali. É uma pequena parte do porto de Vancouver. Ali tem uma parte ele se estende até mais ou menos em Westminster. Tem também alguns terminais. Na verdade, os armazéns eles são espalhados pela, pela região toda. Né? Porque Vancouver em si é muito pequeno. Tem ali a operação também acontecendo em Norte de Vancouver. Aqui foi gravada, se eu não me engano, uma cena de Missão Impossível. E fizeram parecer, se eu não me engano, que era a Índia esse lugar. Vancouver é incrível porque ela é sempre retratada como outros lugares nunca retratada como Vancouver, Canadá. Já foi até retratada como Vancouver, Washington, se fica nos Estados Unidos, mas nunca é Vancouver, Canadá. Incrível. Tem um documentário super legal que fala sobre isso, se chama Vancouver Never Plays Itself. Clica aqui e você vai ser redirecionado para ele. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal, fique por dentro das novidades e até mais.